Por que é que tantas pessoas de esquerda, incluindo aquelas que não encaravam a União Soviética afirmativamente, adotaram este quadro de análise dualista da Guerra Fria? Por que é que tantos progressistas se encurralaram numa posição em que o único problema político global parecia ser a política dos Estados Unidos, independentemente da natureza dos outros regimes? Gostaria de começar a abordar este problema indiretamente, com referência à questão da violência política. Como já mencionei, aqueles que foram críticos da enorme onda de ira e nacionalismo que abalou os Estados Unidos após o 11 de setembro, salientaram frequentemente que existia uma enorme raiva direcionada contra os Estados Unidos, especialmente nos países árabes e muçulmanos. Essa posição geral, contudo, esquivou-se normalmente a uma análise do gênero de política traduzido pelo ataque de 11 de setembro. É significativo que esse ataque não tenha sido perpetrado há duas ou três décadas por grupos que tinham todas as razões para estar zangados com os Estados Unidos, por exemplo, os comunistas vietnamitas ou a esquerda chilena. É importante notar que a ausência de tal ataque não foi contingente mas a expressão de um princípio político. Com efeito, um ataque dirigido primariamente contra civis estava fora do horizonte do imaginário político desses grupos. A categoria de ira não é suficiente para entender a violência do 11 de setembro. As formas de violência têm de ser entendidas politicamente e não apologeticamente. Deixe-me dar um exemplo. Em meados dos anos 80, existia uma pressão política interna sob o Comitê Central do Congresso Nacional Africano, o CNA, no sentido de começar uma campanha de terror contra os sul-africanos brancos civis. Essas reivindicações expressavam o um desejo de vingança, assim como a ideia de que os sul-africanos brancos apenas concordariam em desmantelar o apartheid se sofressem tanto como os sul-africanos negros haviam sofrido às suas mãos. O Comitê Central do CNA recusou apoiar essas reivindicações, não apenas por razões táticas, estratégicas e pragmáticas, os efeitos dessas formas de violência sobre a sociedade civil e o regime pós-apartheid, mas também por razões de princípios políticos. Foi defendido que os movimentos de emancipação não deveriam escolher a população civil como seu alvo preferencial. Gostaria de sugerir que existe uma diferença fundamental entre os movimentos que não visam alvos civis aleatórios, tais como o Viet Minh, o Viet Cong e o CNA, e aqueles que o fazem, como é o caso do Ira, da Al-Qaeda e do Hamas. Essa diferença não é simplesmente tática, mas profundamente política. Existe uma relação entre a forma de violência e a forma de política, isto é, Estou a sugerir que o tipo de sociedade e a forma de governo futura, expressas implicitamente pela praxis política dos movimentos sociais militantes que fazem a distinção entre alvos civis e militares, são diferentes daquelas implicadas pela praxis dos movimentos que não fazem tal distinção. Estes últimos tendem a preocupar-se com a identidade, no sentido amplo, eles são radicalmente nacionalistas e operam na base de uma distinção entre amigos e inimigos que essencializa a população civil como inimiga e elimina a possibilidade de coexistência futura. Por essa razão, os programas desses movimentos raramente apresentam algo que se pareça com uma análise socioeconômica destinada a transformar as estruturas sociais que não deve ser confundida com os serviços sociais que esses movimentos possam ou não providenciar à população. Nesses casos, a dialética do século XX entre guerra e revolução é transformada na subordinação da revolução à guerra. A minha preocupação neste âmbito, contudo, tem menos a ver com esses movimentos do que com os movimentos de oposição metropolitana contemporâneos, por exemplo, dos países ocidentais desenvolvidos, e com o porquê de eles aparentemente terem tanta dificuldade em distinguir entre estas formas de resistência bastante diferentes. O ataque do 11 de setembro de 2001, põe em questão algumas noções de violência e resistência difundidas entre partes da nova esquerda, no final dos anos 60 e no início dos 70. Da mesma maneira que a invasão soviética de Praga, em agosto de 1968, e depois, finalmente, o colapso dos países comunistas europeus entre 1989 e 1991, colocaram em questão o leninismo, enquanto discurso hegemônico e marcaram o fim da trajetória que havia começado em 1917.